Sou filho de um Deus, diferente dos seus, se pá menos, por causa da cor, veremos. Jesus era negão de quebrada, não acredito em vocês desde que nos conhecemos. Voz de uma nação sem noção, última do mundo, abolia a escravidão. Última cidade, abolia a escravidão. Campinas, onde o sinônimo de preta é solidão. Rapaziada, vamos naquele clima trazer energia pra que o negócio seja pesado, certo? Mão pro alto e grita todo mundo! Quem quer que seja uma batalha violenta, sangrenta, mão pra cima, mão pro alto e grita o seu crânio! Sim! Começamos assim, Cacique na voz, vamos que vamos. Ai é, rapaziada, boa tarde pra todo mundo aí, mano. Satisfação tá de volta Batalha, nas batalhas, certo? Uou. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Já pego o Mike, o coração acelera pra fazer o RB Pra você entender que eu vou pesar no free Até porque eu enri o mano que o vulgo é P Imagine uma surra grande e depois multiplique por Pi Vai ser a surra que cê vai levar Porque é uma cena louca, que é uma sessão que eu vou te explicar Porque cê tá ligado, moleque na parada se rima e dá risada Aqui tem alguma piada? Se é mó piada, tu tá ligado né parceiro, cê tenta aqui mas não arruma é nada Sua rima é falha, não pega nada, tu tá ligado que a sua mente tá toda é bagunçada É p, pode pa. então tu tá ligado que a sua mente já começa a bugar Então tu tá ligado parceiro é no sigilo, que que esse moleque tá fazendo aqui, tá perdido? Não tô perdido e entenda que freguês, porque eu colo nessa praça, truta, todo mês que eu tô fazendo aqui, entenda na postura, tô fazendo o rap que eu amo e vivendo pela cultura Tá vivendo pela cultura, mas não tá fazendo é nada, tá fazendo umas merda Que nem consegue manter a batalha acesa, tá ligado né parceiro, na ideia é se vira presa Pode ir pra fazer nada, eu faço free Só pra você entender que agora eu faço conteúdo Quando eu faço nada, sou homem de assumir Tem mano que não faz nada e paga que sempre fez tudo Ah, que fez tudo, então tu tá ligado Meu correio é no sigilo, não é pagando em vagabundo de internet Então tu tá ligado, né parceiro? Eu sou S, cabra pé uh. Primeiro rack, faz barulho, família! Guardem na memória aí como foi P terminou, P começa. É o segundo round, violentamente, DJ. Fala pra ele. E o volume. Vamos! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? vai, morrer, ou vai matar? E o que vocês querem ver? Aí. Tu tá ligado né parceiro, mente da floresta Tu tá ligado, eu fiz o corre na canela Não precisei me divulgar e embarimbar Só precisei ajudar aqueles que tão no chão Então tu tá ligado né parceiro, que cê cai em desespero irmão Porque minha rima se toca no coração, ha Isso que é sim fazer o corre sua vão Toca no coração aqui no caminho Eu passo realidade pra cê se tocar sozinho Só pra você entender qual que é a da parada Cê falou até de bar, fazendo a improvisada Não é questão de bar, entenda que é treta Mas se eu vou nenhum peço pra garçom, um papel e caneta Pra escrever até uma letra, entendo improvisando Talvez beber uma fita pra parar do que pensar no que eu tô passando Ah, eu fui no bar de uma mesa e Nessa mesa tinha uma quadrada, Era isso que tava incentivando a molecada Papel, caneta não tava no meio da estrada Não tava no meio da estrada Mas sinceramente não é comigo e eu não posso fazer nada Também já viu uma peça, entenda que moleque Mas preferi largar ela pra mim vir fazer meu rap Ah, cê teve que largar ela, parça Os manos teve que ficar enfrentando becos e vielas Pra tá aqui, pra ver eu escutar Agora eu vou fazer você sentir, se divulgar se divulgar o que, irmão? Na real faço rap só por mim, não quero a divulgação Cê falou que teve um passar em beco, pode pá Só que nessa fita cê nem sabe o que explicar